Sabe aquele artista que tem uma música incrível e que essa música é a sua favorita? Ou aquele hit que você ouviu tocar na rádio que você jura ser original? Porém, vem a decepção quando se descobre que a tal música não passa de mais um plágio. Isso acontece porque algumas músicas soam familiar desde a primeira vez que ouvimos e isso não é mera coincidência, trata-se de cópias descarada de outros sucessos apresentado ao público como novas, e a gente como fãs acreditando que o artista criou a música do nada, infelizmente fomos enganados. Independente de você ser cristão ou não, você certamente já deve ter ouvido falar do cantor gospel Fernandinho. Fernandinho é um dos cantores mais bem sucedido e conhecido no meio gospel, e a sua voz contribui muito ao reino de Deus. A minha voz não pode ajudar o evangelho. A minha melodia não pode ajudar o evangelho. A minha criatividade não pode ajudar o evangelho. Tá certo, Fernandinho. Compreendemos que você não se exalta. Mas o que queremos falar é que você também não está ileso de se inspirar em música secular. É isso mesmo percebemos que você já apropriou de músicas estrangeiras para compor as suas e é o que nós do fatos e verdades vamos revelar achou interessante? então já deixe o seu like e a você que ainda não é um inscrito, seja um fatonauta inscrevendo no canal e vem com a gente descobrir as 10 músicas do Fernandinho que são plágios e você não sabia <risos>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 Eu não consigo imaginar Davi indo aos festivais dos filisteus Para poder se inspirar para fazer salmo Cantarei ao Senhor um cântico novo Ele, nele estão as minhas fontes Chover no molhado, ou seja, trazer canções que já estão tá sendo faladas, já estão tá sendo cantadas, então eu pedi a Deus a graça de trazer algo diferente. A mais linda que existe é quando você chega em uma igreja e você vê que o louvor da igreja não é simplesmente uma cantoria, mas quando você vê que existe conteúdo. Não simplesmente na letra, mas existe profundidade.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 diz que Paulo quando instruiu a igreja no novo testamento ele diz quando vocês estiverem reunidos cantem hinos cânticos espirituais ele não falou pra gente cantar hino de Roma nem de Grécia, ele falou cante hinos e cânticos espirituais <risos> Cantar não é difícil, ministrar também não é difícil, compor também não é difícil. Sabe, o que a sua igreja está precisando não é de uma referência de um músico. <risos> Atrás de cantoria, Deus não se impressiona com o que eu sei fazer na bateria, na guitarra, no baixo, ele não está nem aí para isso, com as harmonias invertidas, sei lá o que, não, ele não está nem aí para isso, ele quer saber se no meu coração tem Jesus Cristo. Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória E eu confesso a vocês Que é bem mais fácil Ser um ministro de louvor É bem mais fácil ser um cantor Está diante de 30, 40 mil pessoas e vai lá fazer o seu show, mostrar a sua voz, mostrar o seu talento, o seu dom. poderia chegar aqui e cantar, e fazer melismas, e cantar. O que quebra o julgo é unção de Deus, é fogo de Deus, é Espírito Santo. Se o Espírito vem, ele convence do pecado e do juízo. Nossa tocada é outra, a nossa vida é outra, o nosso jeito é outro. Eu quero o seguinte: eu vou perseverar até o fim. Eu sou um adorador, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Deus não quer que você seja como um papagaio que vive repetindo o que os outros fazem. Deus tem uma porção para você. E essas foram as 10 músicas do Fernandinho, extremamente parecidas com música secular. Se é plágio ou não, cabe a você tirar suas próprias conclusão. Vivemos numa época em que muitos cantores estão sendo desmascarados e caindo no descrédito por seus admiradores. Isso porque nos dias de hoje, possuímos um grande acesso a informações, graças à era tecnológica que vivemos. E conforme diz a Bíblia, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha se tornar conhecido. Na atualidade, cantores que nos causa bastante admiração por possuir um repertório espetacular pode nos entristecer e decepcionar muito. Isso ocorre ao que descobrimos que aquela música que ouvimos na verdade não passa de plágios. Então, já imaginou aquela música que cantamos na igreja ou ouvimos no rádio? que pensamos ser uma composição dedicada a Deus, mas que na verdade pode ter sido copiada de uma música secular. É, isso é mais comum do que imaginamos. Mas os músicos cristãos não deveriam ter uma outra mentalidade, um outro propósito? Ou o que importa é a busca pelo sucesso a qualquer preço, ao invés de proclamar o evangelho e edificar a igreja de Jesus? Se você assistiu o vídeo até aqui, já deixe o seu like para eu poder continuar fazendo essa série. Caso conheça mais alguma música iguais, é só deixar também nos comentários. E é claro que esse vídeo não tem interesse de denegrir o Fernandinho. É sim divertir e matar a curiosidade dos fãs, pois todo artista possui alguma música similar à de outros. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima!